Vai passar um vídeo pra abrir a nossa, nossa bate-papo, né? Não, ah, mas que desespero é esse? Que não dá pra esperar eu sair do trabalho, o que você quer falar? Eu comprei um presente pra você, tá aí na mesa. Presente? Tá de sacanagem. Para de ser bobo, você vai gostar. Ó, se você estiver brincando, eu tava em reunião, se tiver me sacaninha. Você tá falando sério? Tá. Então, parabéns, papai. Não acredito. Não acredito você, pai. Eu Eu eu vou ser Onde você vai, seu louco? Sei lá, eu vou contar pro mundo. Eu vou ser pai. Pai. Foi uma mistura de alegria, euforia e paz Fiquei imaginando a gente, brincando e rindo demais e Me contando história à noite, menino ou menina vou te dizer está Ela aqui E acho lindo quando ele vem A gente combinou que, que a gente ia fazer em volta. E então a gente está fazendo a abertura aqui. A gente pode, iniciar lugar da abertura aí, de falar da começo da vida. E. É... Ou não, né? Teve essa abertura aí maravilhosa. Não sei se trouxe coisas, conteúdos, alguma coisa que a gente podia trazer. Alguém quer falar alguma coisa? É, não sei, é, falando, acho que Muita gente, muita gente se viu aí né, Nesse vídeo, na mesma situação é, é, Pessoalmente é assim, maravilhoso Ser pai, meu filho já me chama de papai O que eu acho né? é, é, Às vezes ele fala que me ama <risos> <risos> Mas é, isso é sensacional Agora Nós, é, de modo algum Acho que estamos preparados para essa Mudança radical Que é de acúmulo de, de Muitas coisas você realmente é, é, é, não dá conta. E, e acho assim, é, é, é, também, é, é muito difícil a gente lidar com fazer tudo errado. Está né? é, sempre errado, nunca. E cada vez você vai tendo mais errado, porque de uma forma tal, a mãe aprende algumas coisas que você nunca aprende. Porque claro, é claro, é, é desde amamentar, a gente não consegue amamentar. Então. Acho que, desde esse momento, já se cria um, um vínculo diferente. Né? É, e, assim, pra gente é um aprendizado muito doloroso né? tudo isso. É, é, difícil, né? É muito difícil o setor. É, não, não pelo trato com a criança ou isso, mas é, é muito difícil você conciliar tudo. Né? É, você continua sendo cobrado é, no trabalho, o que quer que seja, assim, de uma forma né, muito grande, e você chega em casa e é cobrado muito. Né? E, e você sabe que ali não é um embate, não está a culpa do outro lado. Né? É, é, sei lá, a culpa é de uma sociedade que não se organiza né, para que o casal tenha condições de criar um filho é, é, compartilhando tudo. Né? essa é a grande e é um grande problema porque é, de certa forma nós somos culpados e vítimas ao mesmo tempo e isso é muito difícil lidar é, é, com isso né? então eu me vi muito nesse vídeo não só pelas necessidades né da a madeira dessa coisa tal mas pela administração do tempo né? é, nós não temos tempo né, é, para. e nenhum dos dois tem tempo de fato né e isso é, muito difícil para um casal. Né? Eu acho que todo esse processo é, é, ocorre um distanciamento muito grande do um casal. Né? Maravilha. É eu, eu vou fazer uma intervenção aqui. É, ontem gente estava conversando sobre isso e apareceu uma pergunta muito bacana. Você estava preparado para casar com essa mãe? <risos> É, eu, talvez seja essa coisa do nascimento da família, do nascimento do pai, da mãe, da criança. Alguém estava preparado? Essa, essa mulher estava preparada para casar com esse, com esse pai. É, e a gente chegou numa uma coisa sobre, que a Jane vai falar um pouquinho, sobre esse lugar do diálogo. É tão impressionante isso, trazer um consultório o tempo inteiro essa coisa de que o, é o diálogo que salva, né? É, só é possível através do, de, dessa possibilidade aí de, de conversar, de trocar, de se ajudar, de confessar a fragilidade, né? E, e, e é fácil virar uma guerra, né? virar uma disputa de poder, é muito fácil. Então, é, eu sempre digo também nas consultas que ter um filho é a grande oportunidade de acabar com o casamento o segundo filho e a segunda oportunidade. As coisas vão sempre é, surpreendendo, né? Porque quem é essa pessoa? Eu acho muito legal que os dois, né, nesse lugar. É ela dizendo, quem é você? Você não faz nada. E você? Quem é você que era tão calma? E, e, é, é isso, né? A gente é tudo isso, né? A gente não era aquilo. A gente é tudo isso. E aí eu acho que a criança que vai... Buscar, vai puxar a criança que cada um traz dentro de si, vai revelar muitas coisas na gente. Disputando, né? é, é, me vem uma coisa muito forte, eu fiquei pensando muito: né, o que, é que eu poderia dizer para vocês é, nesse processo de construção, de jornada, principalmente da gestação, que depois né, vai é, ainda antes da, da liberdade, dessa explosão, que você falou que você não chegou ainda e não sei também quando chega, é individual e talvez nunca chegue. É, e como lidar com isso se nunca chegar também. Mas existe uma... A, o que eu acho mais sensível de, de cuidar, desde o processo da gestação, é de abrir o diálogo que distancia. Porque se, você tem... É, é, vai tendo cada vez mais consciência de que tem o um mundo inteiro não te ajudando, querendo que você seja provedor, que você consiga comprar tudo que tem que comprar, que você saiba o que tem que fazer, aí sua mulher começa a fazer escolhas de parto, de amamentação, de educação, porque ela está imersa em grupos e grupos e falando disso, ou ela quer fazer igualzinho a mãe dela, que seja, não estou nem falando daquela que está que pensando um, um, as novas jornadas, as novas possibilidades, mas é isso, está casando agora com uma mãe. Só que vocês têm nove meses para falar sobre isso. E, ficam, e a gente gasta tempo falando de outras coisas. Primeiro, falando muito do parto, que sim, é um evento fantástico, eu trabalho com parto, eu sei que é importante, mas muito, muitos, alguns que eu conheço que fizeram essa jornada aqui comigo é, sabem que a gente não fala de parto. Não fala de parto, a gente fala de jornada. E é uma jornada longa. E se a gente não consegue abrir um espaço seguro confiante de que o diálogo não vai fazer tudo ruim antes do tempo, a coisa não, não, não, não, não, talvez não traga a maior potência que pode ter, que é mostrar a fragilidade, a dificuldade, os papéis, a construção, o não saber, eu também não sabia amamentar quando comecei a amamentar, apesar né? você também não sabia amamentar, mas talvez você também não sabia colher um bebê sem peito, eu também não sabia, nem com peito. Então, tem um, um, uma, uma distância que vai crescendo cada vez mais, que eu acho muito, muito, muito, muito, muito importante, talvez o mais importante, que é cuidar de dialogar. E como mulher, aqui, vou trazer uma coisa que pra mim é super difícil na minha relação também. Que é conseguir abrir um espaço com o meu parceiro onde eu me sinta.. Uh... Vamos falar isso, né, gente? Que perigoso. <risos> Onde eu, eu sinta que eu não estou abalando todas as estruturas é, e nem colocando ele num lugar de, é, de grosseria, de dureza, de rigidez. Porque eu sei que quando eu provoco, eu também estou provocando uma desconstrução nele. Mas eu não sei se ele quer. Então é difícil acessar e falar, nossa, eu estou pensando aqui eu quero que minha filha nunca mais vá para a escola. E eu sei que ele é super... Acredito. Não estou feliz, tá, gente? Eu super acredito na escola. É, mas é, é abrindo um lugar que eu sei lá de onde que eu estou tirando ele. né E será que a gente vai continuar casado depois dessa conversa? Não sei. Você fala sobre tantas coisas, né? Então, eu queria só aproveitar o vídeo e a sua fala para dizer que esse vídeo também vale para as mães, né? Porque... O pai e a mãe das minhas filhas também passou por um mesmo momento de desespero. Não sei o que fazer, não sei o que vai ser, como que é o futuro, vão é amamentar. E muitas vezes, é, pais também acompanham os grupos de mães para participam de... Na, na, alô? tá ligado? Alô? Então participam também da, da construção do momento do como amamentar, como trocar o filho, como cuidar, enfim, também participam dessas rodas de discussão, né? Então, só que a mãe tem o acesso, por exemplo, a mãe dela, já foi mãe, enfim, a avó, a tia, e o pai, usualmente, não tem contato com o pai de como ser pai, né? então, A gente tem mais referência. Tem mais referência. Ou então, a referência da ausência, né? Eu acho que é uma referência da ausência. Eu acho que tem referência todo mundo cada um no seu lugar, ou de um pai, eu, eu vi nos grupos dois lugares, ou ausente, ou rígido, e que, que para mim vai para ausência, uhum. ou muito bacana e eu não vou conseguir ser igual. Eu, eu vi muito isso daí, que é, porque eu acho que passa pela masculinidade, passa pela criação do, do homem, eu acho que passa por esse lugar, é, bom, é, ter filho é um lugar de relação de afeto, mas eu não sei fazer isso. Eu não, é, não sei até onde ir. Eu, eu é, tenho vício em mim de me recolher nesse lugar. Me, nessa abertura aqui me apareceu muito isso. Eu tenho um vício de me recolher quando eu sinto que a coisa não está indo, que eu não estou conseguindo chegar. Ou quando eu sou empurrado. Né? Me apareceu muito essa imagem do meu filho me empurrando. Sai. Nossa, eu saio mesmo. Eu não, eu não pertenço a esse lugar. Aí eu tenho que. Não, eu pertenço a esse lugar. É um trabalho interno de desconstruir uma coisa para poder construir esse lugar, essa possibilidade desse lugar, que é super difícil. E sendo que eu tenho como referência, sair fora mesmo. Quero o mais fácil. Eu não está. O mais fácil não está. Eu acho que primeiro a gente. Revala no machismo é. O machismo, o motivo, ele mata a mulher Mas também castra homens Demais, demais, é. demais né? isso. E eu passei por isso na minha paternidade assim. eu, eu sou sensível, eu sou afetivo Eu quero realizar algumas coisas Que sempre foram mais direcionadas à mulher então... Como o machismo não só vitimiza mulheres, Lógico que não quero fazer comparação Não te Mas também como nós somos vítimas de justamentos É bom pensar nisso eu vejo muito, muito que os homens chegam, como eu vi aqui hoje, e é do. É, é, é do para mim é cultural, é do machismo, que o homem chega sempre fingindo que tem que saber. né? E é, chega no consultório, tipo, não sei o que é uma dona, mas eu estou fingindo aqui que eu sei que é Para mim, vem para avaliar a situação. Vem de observador e vem me julgando. Geralmente vem nesse. porque tem que ocupar algum lugar, tem um lugar de proteção. Então, eu estou é, na proteção, tá né? E é, é difícil chegar nesse, nesse, né, nesse afeto, nessa coisa, nesse medo, nesse não sei. A gente, a coisa, eu acho talvez mais importante da paternidade da maternidade é poder não saber. É a coisa mais importante. É, poder... é e, como a, e como tem essa visão de que o homem tem que saber, Sim. né? É, quando eu falo de abrir o diálogo é um pouco de falar claramente para as parceiras e parceiros de quem estiver aqui. Não sei, não sei fazer isso. Você sabe? Vamos dar um Google, vamos ler junto o grupo. Não sei, mas eu não sei mesmo, não sei. Porque se você coloca que não sabe, há uma grande chance de eu também dizer que eu não sei. <risos> Fica muito mais fácil eu também dizer que eu não sei. E a gente buscar junto e essa experiência, e, e essa experiência difícil de ter que ler um bebê e atender o um bebê, entender o um bebê chorando, né? Em vez de distanciar, aproximar. Porque a gente está não sabendo junto, passando o perrengue junto, tendo que afinar um diálogo, tendo que cuidar um pouco tá da... Você quando ele chora sente o quê? Ah, angústia. Eu quando choro fico o quê? Sei lá, com raiva que eu chorando, né? Então vamos alinhar, cuidar da, da, do sentimento do. Você que, é, queria falar? E eu, eu achei interessante ele, ele, ele colocar é, essa coisa de que ah, teu filho não é, não é só flores, né é super legal, ah, que legal, vou brincar com meu, com meu filhinho, ou com o meu filhinho e tal, que tem a parte difícil. Mas uma coisa que me deixou incomodado no vídeo é o, o fato do... Bom, é... A, a mulher, ela... ela para mim, no, no vídeo, ela tem um papel claro de responsável pela criança. E o pai, ele é um incapaz, sabe? E eu penso que não é assim que eu quero ter no relacionamento com a minha filha e com a minha esposa. Que, é, que, que, que cuidar dessa criança seja uma coisa que nós dois é, podemos fazer, que um possa confiar no outro de que a gente está fazendo o... Que a gente consegue. E, eu acho que cai também no, no, no que a gente estava discutindo agora há pouco, sobre não saber. Que eu estou vendo que a, a minha esposa, a Débora, ela não sabe as coisas também, assim uhum. como eu não sei. Mas eu acho que o, o, o pensamento padrão tradicional é que ela que descubra, sabe? Tem uma obrigação da mulher. De que é ela obrigação. tem um instinto tal materno que veio de algum lugar que ela também tem que saber o que está Isso aí. É... é que eu vou colocar aí. Sobre os modelos, tá? É... Eu não. A gente está aqui nessa exploração. Tateando. Tateando. É sobre o um não sei. Não é sobre apresentar modelos, respostas. A técnica de pôr para dormir com 4 anos. Eu não acredito muito em técnica para pôr criança para dormir com 4 anos. Eu acredito em mudar uma postura em relação ao filho nesse momento. Então é sobre essa coisa de para dentro e se conhecer na sua fragilidade, nas suas dificuldades, nesse buraco que vem, pra, que no meu caso vem num buraco porque é uma história de ausência. Não sei que, que lugar que cada um vai. Então é, é poder ir nisso que é, porque é super chato. Fui escrever sobre essa coisa da paternidade e veio dois, dois modelos. Meu pai que um cara que foi ausente, meu avô, que era o brincalhão irresp completamente irresponsável. Aí, gente, que, que história que eu vou contar sobre o começo da minha relação aí com, com o masculino, não é nem ser pai, é sobre relação com o masculino, que lugar é esse de vínculo que, que, que, que me pertence, que está dentro de mim. E se eu não entro nele, não conheço ele, eu não saio dele. Então, e é essa jornada que nós estamos falando. E a criança provoca, a criança enfia o dedo nesse lugar. O bebê provoca, a criança provoca. É, é muito interessante, né? Teve um grupo esses dias que tinha uma mulher bastante tensa e o, e o filho dela chegou bravo e Chora, mamãe, chora! É, é surreal, né? Coloca a gente algumas <risos> situações assim é, e, e tem uma leitura afetiva desse campo afetivo da gente muito forte e a, se eu estou com medo disso eu vou para ausência eu vou para afastamento não é uma provocação aí de crescimento e ter uma parceria poder conversar com alguém sobre isso estou com medo não sei não consigo é muito legal em vez de virar do, esse lugar aí de dualidade de, de conflito de, de conflito não é a palavra boa, mas de disputa mesmo. De, de, de distância, né, Cacá? De distância. tem, na prática, é, quando o Pedro fala, ela não sabe, eu também não sei, você já nomeou que né, a sociedade... Co coloca o pai no lugar, aí todo mundo dizendo que você... Agora, coloca em outro, se você tem um outro, Cacá falou tem uma lista. Sete coisas para ver se você é um bom pai. Né? Tem se sete. o seu marido faz. Ah, é, foi. é claro que vem assim, né? <risos> sete coisas... Para saber se o seu marido faz um checklist e, o que que se, e se listar o que, que é, o cara é bacana, ou se não listar o cara é um imbecil. Se é só isso, realmente é, é. bacana, né? É. é realmente só isso. Né? É. Agora, eu acho que o que a gente pode fazer, o que fica é muito forte para mim, é que a gente tem que ajudar o outro a, a viver uma desconstrução social para acessar o que de fato sente. Deseja e não sabe e quer, e quer aprender para suportar um lado do outro, né? Então, eu, meu marido tem que me ajudar, tem que tem que nada, né? Se ele se ele, gost, se ele puder e se disponibilizar, eu adoraria que ele me ajudasse. Eu sinto realmente que ele me ajuda a desconstruir uma coisa de que eu sou mulher e por isso eu tenho que saber o que eu tô fazendo. Eu não sabia nada, eu mais de 16 anos, 17 anos eu ainda acho que eu sei um pouco. Então, é, acho que né, você pode vou saber, é, e eu ajudar ele também a falar, meu, pode ir para outro lugar, né? Você não amamenta, mas você faz todo o resto, faz aí, vê se você descobre antes que eu, é, já que está todo mundo me cobrando que eu saiba primeiro, né? Quem sabe você que descobre primeiro? E aí, colocar os dois, no, no, no, sair, né? Fechar a porta para o mundo e se descobrir mesmo, afinar essa, esse amparo um do outro. Antes de amparar um bebê, um tem que amparar o outro, né? Eu acho que vocês vão entrar mais ou menos no assunto. tá meio próximo. Mas depois, principalmente depois que a minha mulher ficou grávida, eu tenho vários irmãos, eles são muito chatos. Muito. Então somos quatro chatos, convivendo lá dentro juntos. E eu entrei no paisômetro deles. depois eles são mais pais, porque eles têm mais tempo do pai. E aí rola aquela competição chata, que a minha mulher entrou no paisômetro, junto com a mãe dela e com a minha mãe, que com as minhas cunhadas. E às vezes enche o saco, dá vontade de mandar todo mundo a merda e tudo mais. Sei que vocês eu iam entrar mais ou menos, mas é uma pergunta. Como conviver com essa encheção de saco? Essa, de uma forma, não mandar todo mundo para aquele <risos> é lugar que eu não posso falar. É. Tipo, pode tranquilo, para você viver uma pode vida... Pode sim. Ah, Pode mandar, ah, se quiser. É. Que é o lugar para você mandar Todo mundo que você quiser, para você quiser É uma pergunta, sei que vocês não querem Passar fórmula, porque como ele mesmo disse você entra na internet, o que mais tem lá é Eu tenho, eu tenho Eu tenho uma fala sobre isso, sim é, Eu acho que é, Essa coisa do nascimento da maternidade e da paternidade Sobre proteção tá? Na minha relação Com o meu filho tem que estar protegida disso. isso Agora, eu vou ter que lidar com isso porque não é família, é a velhinha na rua, é a pessoa no supermercado, é quando seu filho dá -se -lique no, no, em qualquer lugar, as pessoas se não é, a, é um lugar social, né? Estou vendo muito essa coisa da criança cidadã, criança com direitos, e todo mundo é, cuidando dessa criança como um bem coletivo e você com a guarda provisória. Você sempre em risco de não ser bom o suficiente, de não dar conta. Então, eu acho que é sobre paternidade. Eu acho que é... Tem gente que fica surda, para falar o que quiser, tem gente que vira ativista, tem gente que fica irônico. Eu acho que é isso esse... Porque eu acho que tem que ir para esse lugar. É sobre preservar a sua relação e preservar a criança desse tipo de, de observação. Porque eu, eu sinto aí a criança... É, culpada uhum. assistindo isso eu sinto aí a criança nesse lugar de que o que eu fiz que é isso que eu acho que não deveria chegar é conseguir construir esse lugar de proteção é, vou só complementar uma coisa tem uma coisa que fica forte na gestação é, da bolha que eu convivo da nossa bolha, bolha né? sabendo que eu estou numa bolha é, de que a mulher, durante a gestação, ela quer se fechar do mundo, quer que ninguém se meta nas escolhas dela. Os parceiros também acabam bancando e preservando a mulher para isso, para que ela consiga parir. É, não é sobre o, a, o tipo de parto, é só sobre a experiência do parto, é, o protagonismo da mulher que veio, e também agora a romantização do parto, que agora a gente levantou um paradigma que a gente tem que desconstruir também. Né? É, e aí. Protege, protege, protege. Essa mulher vive um pós-parto numa caverna que nem o parceiro consegue dizer, quase que em trabalho de parto não consegue nem dizer o que ela está vivendo naquele pós-parto. E o bebê com três anos ela está sentindo sem apoio. Passaram três anos, ela imersa na internet, ou às vezes solitária nem na internet, cobrando uma parceria dizendo que há uma falta, e às vezes cobrando uma falta que não é do parceiro, é de uma rede. E depois que a criança, que já se estabeleceu um... um uma base do, do, do ego ali dos três primeiros anos, a mulher se vê sem apoio nenhum, sem dinheiro de nenhuma, sem o irmão. que ah, era chato, mas agora, putz, podia ficar uma tardezinha com meu filho para eu poder ir ao <risos> cinema, não é verdade? Então, como a, a, eu vendo que isso a, é, acontece em muitas jornadas, é, eu, eu tento trazer lá na gestação dizendo que não precisa fechar todas as portas não quebra todos os vínculos, né? Não, eu sei que é difícil, mas é sobre se relacionar. Tá nascendo uma pessoa e tá nascendo novas relações. A gente tem que, ser, tem que aprender a se relacionar. A minha escolha de, da minha prática é devolver. Então, se a minha irmã vira e fala: "Nossa, mas você ainda não dá açúcar", ai, ai, ai" né? Eu falo: Se você acha legal, você acha ruim, você se incomoda. Você gostaria que eu desse açúcar? É importante para você que eu desse açúcar. É psicanálise, Boa. né? Mas não, falou, Porque me batia, me, me enchia inteira, me desestruturava. Depois eu tinha que ler, pesquisar, checar, me sentir insegura. Mas chega, né? Não dá. Ah. Né? Então é um pouco sobre eles e sobre a forma de se relacionar. Quando eles, depois de ver várias vezes que eu devolvia que ela ia, ela ia ter que começar a responder e não eu ficar checando todas as minhas escolhas, aí vai dando uma amenizada. De você aceitar, para mim também foi um processo de aceitação, de entender que é um jeito do outro cuidar e participar. É. E quando chega alguém para visitar no pós falar em três dias de bebê, perguntei, ele já tá dormindo? Não é porque a pessoa sem noção. É, é só para um convívio com o bebê. Ah, assim. mas o meu dorme a noite inteira. Então que bom pra você que dorme a noite inteira. <risos> que bom pra você. dá um. <risos> Eu já contei ele pra N pessoas que foi uma atrocidade, cara. Eu queria dar leite de vaca com, um, com um cremogeno pra criança dormir. para criança dormir à noite. Pesar barriga. É, então, eu acho que assim, eu sou chato, eu sou chato, eu sou chato eu sei que sou, Mas depois disso eu desconsiderei tudo que ela fala. Porque é uma atrocidade. Cara. Então, mas quem ensinou a sua, a, sua a, a sua sogra a fazer isso foi pediatra. Ah, mas qual pediatra? Mas foi. eu aprendi isso. Eu aprendi isso. Era normal. Então, eu, eu aprendi isso daí. A gente misturava açúcar, óleo, algum tipo de farinha. Era coisa de bombar. Car carboidrato para criança. Criança precisa de energia. Até hoje, cara, tem mil nutri, tem pediachur, tudo composto lácteo para bombar a criança. Mudou. Não é descarado, assim, de pôr leite de vaca. Mas é, é a mesma coisa. Ainda está nesse lugar aí. Que também eu acho que... A, é, a gente tem uma indústria aí por trás super responsável por isso daqui que a gente está falando também. Sobre desconstruir a mulher na capacidade de amamentar. Sobre essa coisa do cuidado com a criança. é O que o que é, é melhor é esse produto industrializado. Então, a gente está nesse lugar social. Teve a semana mundial de aleitamento materno. Agora foi sobre conflitos de interesses. É uma confusão. É, Sociedade de pediatria é financiada pela Nestlé, por todos os eventos. Como que é possível isenção e idoneidade nesse lugar? É possível? Não. Mas Inclusive, vou só completar uma coisa aí, você fala, eu desconsiderei tudo o que ela fala a partir disso. Tudo é muita coisa, né? Tudo é muita coisa. Ah, é. Não ah. dá pra que ela é a avó de um bebê, que Sim. ela também, né? Que ela também tá, tá saindo do lugar dela para checar. Entre o que tá no Google, o que o médico fala, o que outra pessoa fala, o que Dola fala, eu sei que você também tem convivência com Dola, do vi Dola falando muitas atrocidades também. Então, então, eu já... provavelmente é. deve ter falado, É muita gente falando isso. É isso, como a gente faz não bater a cabeça na parede, sei lá. Então, essa parceria aí do casal, eu acho que é um bom começo. É poder conversar sobre isso, poder se empoderar nesse lugar. Ninguém aqui é vítima de ser pai e mãe. A gente uhum. tá no lugar da possibilidade de ser pai e mãe. E se empoderar nesse lugar de, de tomar decisões. Com toda essa confusão, tá? Porque talvez fosse mais simples antes. E agora, esse negócio aí de, da pesquisa é, né, você abre aí a porta do inferno. Porque vem milhões de informações contraditórias. E cada um que vai estar tá defendendo o seu ponto de vista, é, um, é alguém que está trazendo argumentos sobre isso. Então... Uma coisa que eu acho interessante é o seguinte, a impressão que dá às vezes, assim, pelo menos no meu caso, uma coisa interessante aconteceu comigo. Eu e minha mulher estávamos uns oito anos tentando ter o primeiro filho. Nós já éramos casados, tudo, minha esposa ficava frustrada toda hora que a gente fazia um teste de gravidez e, e vinha como negativo. Tanto que ela falou, não vou mais nem fazer essa, essa merda. Eu falei, tudo bem. Aí um dia ela falou assim, ó, eu acho que eu tô grávida, mas eu não vou fazer o teste. Eu falei, tudo bem. <risos> Trouxe o teste para fazer no dia seguinte ela já tava com o teste na mão. Mas você que vai ver o resultado, não eu. Aí eu vi que ela tava grávida. Foi aquela emoção. Só que aí bateu nela o um medo, quer dizer, tava oito anos esperando e agora ela tá com medo. Ela já tá com medo da hora Mas o engraçado é o tanto de coisa que, a gente, que vai aparecendo no meio da, da gravidez que a gente não espera. Nós, como homens, não estamos preparados. Minha esposa ela começou a sofrer de uma coisa chamada de peremérise gravítica. Só o nome eu falei: Pô, parece instrumento de tortura, cara. Ela estava começando a ter enjoo muito forte, vômito muito forte, e nada passava. chegou a desidratar. Tinha que internar ela por mais de 12 dias, tomar soro na veia e tudo. E aí era aquela loucura, eu saía do trabalho, saia do banco ia direto pra lá, eu ficava com ela dormindo no banco do hospital e entrava a enfermeira cada cinco minutos acendendo assim, a luz, quer dizer, era é um inferno. E saía de lá direto pro trabalho e, e a gente fica preocupado. E é uma série de coisas que na gravidez, hoje, aparece, que o homem fica perdido, cara. Ah, ela tá grávida. Puta, não pode levar uma picada de mosquito que tá com, com chikungunya, tá com sei o que lá, com zika vírus. É aí, aí já foi aquele é de desespero, a tem a que meter tela na casa inteira. Aí ele falou assim, não, compra um repelente pra ela. Ela tava, não aguentava o cheiro do repelente. Mas é repelente sem cheiro, ela sente o cheiro do repelente sem cheiro. Então, puta merda! O caralho, cara! Se oh, cara. essa repelente sem cheiro, você sente o cheiro que merece. Chega uma hora que ela não aguenta o teu cheiro, cara. Você pode ter tomado um banho, ter lavado com 500 sabonetes. Então, assim, são coisas que na gravidez vão acontecendo, você já pensa, caraca, eu não pensava que era isso, meu. E aí você começa a ver que, é, que nem a gente estava conversando no grupo agora aqui, cada gravidez, cara, ela é uma história cada diferente. Cada vida. E aí você, eu penso, eu penso o seguinte, se não tem uma parceria entre o homem e a mulher nessa hora, já é difícil demais, cara. E uma coisa que o homem passa, que é muito interessante, é o seguinte, o homem, ele muitas vezes sofre a gravidez inteira junto com a mulher, e quando nasce a criança... Quando você vê, todo mundo dando parabéns pra mãe. Hum. Parabéns, mamãe, Sim. parabéns pelo filho. Parabéns. É. Parece que o filho foi concepção e foi da mãe. Cara. Então, pro homem, isso, cara, é mais ou menos assim. Cariu. É, um... é tudo muito invertido. Então, na sociedade, a gente tira o espaço é. da mulher e a mulher não consegue espaço. Aí fica todo mundo dando parabéns pro cara, a cada que ele sobe na empresa, a cada coisa que ele consegue Sim. comprar, a cada coisa que ele consegue conquistar. Aí na gestação, vamos dar parabéns para a mulher, né? Sim. E a gente precisa valorizar isso para ela poder ficar ali, gestando e cuidando. Então, gente, é um trabalho de desconstrução social, aí você sente falta de parabéns nessa hora e eu a possibilidade de outros carros na empresa. E aí fica sempre uma falta, sempre é falta, falta de reconhecimento, falta de amparo, falta de respeito, falta de cuidado. Mas eu acho que o que é interessante nisso é o seguinte, se não valorizar aquilo que o pai está fazendo pelo pela criança também, a presença dele ali, eu acho uma injustiça muito grande. É uma coisa que castra um pouco o homem e desmotiva o cara. Ah, a gente está de acordo, nesse lugar pelo menos, eu acho que a gente está super de acordo. A questão é que é, não dá para ficar esperando uhum. esse, esse, esse parabéns. É o, o negócio é que tem que assumir esse lugar. Né? Você vai ganhar parabéns se sair com, um, com um bebê na rua. E provavelmente muitas mulheres oferecem ajuda. Hum, Pergunta né? que está precisando de ajuda, né? Um jeito de ganhar parabéns é pôr um bebê no colo e ir para a rua. Nossa, esse cara, <risos> mas ele tem uma incapacidade. Normalmente muitos pais me contam isso, que tem essa coisa do, da ajuda. Você não está precisando de ajuda? Porque a bruxa da sua mulher não tá aí, né, e você tá fazendo, tá, tá cumprindo essa função que ela não, é. não cumpre, um né. O homem não é capaz de trocar uma fralda sozinho. É. Exato. É... É... Então... E tá? a gente vai para nossa última pergunta. A pergunta que eu é queria fazer nós... pra você, né, pra você é quando você tocou no assunto em relação a pai, né, no começo de, de conviver com o pai, eu não sei se muitos aqui conviveram com seus pais na sua infância, na juventude, a adolescência. É, eu não tive esse, esse contato com meu pai desde quando eu nasci. E, então, para mim, hoje, pai de gêmeos, três meses. Né, eu já fui sociado com um menino e uma menina. Né, então, eu fico pensando, como eu, que não tive uma convivência com o pai, como é que eu vou ser um exemplo para os meus filhos? Se eu não tive um exemplo de pai. Eu te, é, é, ouvi, ouvi alguma, alguns relatos sobre machismo, né? É, e a minha mãe, ela foi minha mãe e meu pai. Eu tiro o chapéu para ela, como muitas e outras mulheres guerreiras por aí, que fazem o trabalho de pai também. É, eu devo tirar um pouco de, de lição do que ela me passou. Então, o que eu penso assim é que uma mulher, ela pode fazer sim o papel do homem, se não tiver um homem presente. Mas nós homens temos o nosso, o nosso dever de, de, de fazer aquilo que que a gente foi feito para fazer. Já que a gente botou uma criança no mundo, praticamente teve o, o papel maior né, de, que foi fertilizar a mulher. Então, nada mais, nada menos do que a gente cumprir com o nosso dever. Então, a pergunta que eu faço para você é como eu, que não tive a figura masculina né, de, de pai presente, como é que eu posso tirar, de, de, de onde eu posso tirar de exemplo é, É, tinha que tirar exemplo para poder Entendi, para os Entendi. Eu, eu vou... O, o, era um outro caminho que a gente vinha para cá, que é sobre falar desse, dessa coisa da imersão no processo. Tá? É, você falou que aí tá com bebês de três meses. Eu acho os três primeiros meses há confusão. tá? Ninguém sabe de nada. O, é eu be, os bebês... É. Mas essa coisa do bebê dá muito pouco, do bebê é, ainda, esses níveis de fragilidade, de dependência, as, por isso eu acho que a gente vai para um lugar de fragilidade. Eu acho, eu acho que agora que eu tive esse, esse, esse, esse prazer do que é ser pai, né? porque é uma coisa você pegar uma criança recém-nascida assim, de, de um mês, botar no colo a criança só está ali. É. Ela não enxerga, ela não tem aquele sentimento por você. Hoje eu já sei o que é, eu já sinto Boca lá dentro, que é ser pai, de eu acordar, olhar para o meu filho, tá bom dia, e ele abrir aquele sorrisão. Isso aí. Então isso já é gratificante. Isso então, aí. Eu sei que eu já eu tô fazendo alguma coisa. A minha presença para ele já é uma coisa esplendorosa, porque ele olha, escuta a minha voz, e é por aí e né? um sorriso. Nós estamos falando sobre presença. Presença afetiva. Tá? Presença na relação. Sobre essa troca de olhar, sobre abraço. é acho que essa coisa do abraço... É a grande, a grande, pelo menos, imagem disso, né, de você ter filho, esse lugar do abraço. Porque essa coisa do peito, ela é necessária e ela é do começo. Mas esse, o abraço é eterno, desde que nasceu, esse acolhimento do bebê no colo da mãe e essa possibilidade desse acolhimento do pai nesse lugar do abraço, é esse lugar que eu entendo. Eu não vejo modelo de pai eu me penso muito no lugar de que homem eu sou do ponto de vista das minhas dos meus valores da vida que eu, que eu vivo das coisas que eu trago para mim como ser humano esse lugar sim e muito de não de verbo de atitude que eu acho que é o que fica então que eu acho que é o que você deixa aí como referência aí e vou muito no lugar do prazer e da felicidade tá que eu acho que é outra coisa, porque fica num, numa coisa de obrigação, de função, de checklist, de tensão, de falta de tempo. E vou muito na minha fala aí, regra do avião. Primeiro oxigênio para os pais, depois para a criança. Essa coisa de, de ser divertido, de ser legal, de ser gostoso, de é, procurar esse lugar. Nas situações de, confl de conflito, dificuldade... É, buscar o caminho por aí. Gente, feliz cuida melhor. Eu acho que é muito mais nesse lugar aí. Vou só fazer uma colocação. Não tem inferência pronta. Você, toda vez que você for checar alguém que você olha e fala, acho que essa pessoa é legal, acho que você vai chegar lá e talvez descubra nuances de coisas que você não concorda. É, eu sinto que faltam um pra... Exemplos masculinos, num parquinho, no mercado, e cada vez que a gente não convive também, cada um é a sua tribo é dentro de um apartamento, né? Então tem que sair, procurar grupos de apoio, grupos na internet, encontros com o Cacá, olhar outras famílias, ir lá no encontro comigo, ir lá na pracinha, tem grupo de que faz música na praça, tem... tem grupos hoje mostrando o exemplo de como interagir com uma criança, mostrando outras alternativas e revisando a própria prática, que é o mais importante. Não adianta ser exemplo se eu não vou refletir sobre a minha própria prática. Então, a mesma falta que eu vejo que vocês têm de referência no dia a dia, de, de eu encontrar ou ficar aí na casa do outro amigo e olhar como ele paterno, né, e talvez nunca achar esse ideal, o que é um pouco é, angustiante. Frustrante. É, uma... imagino. A gente também tem de, é, mesmo com um monte de exemplo, não se identificar nunca e, com uma pessoa. Então, acho que vale, em vez de olhar para fora, buscar fora vários pedacinhos de referência para olhar para dentro e construir o fala de ir lá para dentro. E poder é, errar, é, tá? Né? A gente pode errar sim. sim. Não tem modelo fantástico, 100% certeza. E né? não, não existe filho perfeito, graças a Deus, não tem ninguém perfeito nessa história. É sobre essa coisa, se dá o direito de experimentar, <risos> poder voltar atrás, poder se arriscar em outros lugares. E, e quando tem parceria, fica mais fácil. É, forte porque eu fui muito solteira, mãe solo, que eu falo mãe muito solo muitos anos, e eu não fui o papel de pai, eu fui o papel de uma pessoa através da maternidade, porque sua mulher é um nome dado, para amparar a jornada do meu filho e a minha também junto com ele. E mais angustiante do que ter que fazer dois papéis é estar sozinha. Então não é sobre ter um papel de um pai do que ele é, da mãe do que ela é. Mas sim, como um indivíduo sozinho, tendo que interagir 24 horas nessa jornada. Muita emoção. Muita coisa. Depois... Gente, infelizmente. Então, vou pegar a última, a última rapidinho. Oh. E a gente tem que acreditar para Na verdade, assim, é que nós só fazer um comentário mesmo. É, é, cara, é muito louco como que as nossas, os nossos raciocínios eles se conectam, assim, né? Dois amigos falaram aí, coisa que eu vivenciei na prática e eu olho o Cacá, eu, eu escuto o Cacá falando e, e faz muito sentido com o que eu penso, todas essas coisas. Eu acho que a gente realmente está num processo de desconstrução, né, de... A gente está tentando quebrar paradigmas baseado no histórico, né, que a gente tem como... Deixa eu ver nossos pais, nossos avós, avós é... E eu acho que o, o grande desafio é isso, é, eu acho que a gente não se apegar, é, talvez, no modelo de como a gente tem que ser. Porque senão a gente fica louco, né? Eu acho que a gente tem que, tem que se formar como pessoa e talvez ser o pai que a gente quer ser. Né? Talvez, não sei, eu, eu particularmente, eu quero ter uma relação mais afetiva com, meu, com, com, meu, com a minha filha, eu não quero... Eu não quero ter um modelo, né? eu não quero seguir o que eu acho que é um bom pai. Um bom, bom pai vai ser talvez o que, o que eu acho que vai ser. Pô, se eu achar legal, sei lá, brincar na lama com a minha filha, eu vou brincar e vai ser legal. Então eu acho que, eu acho que a gente vive de uma maneira muito alienada né? no dia a dia. Ou seja, a gente faz muito, muita coisa sem consciência. Porque a gente tem um histórico que a gente lê na né? Às vezes a, gente, a internet ajuda, né, não, não tô, né, a minha, o meu próprio, assim, não. A gente, já que todo mundo aqui, sem saber, a gente tá fazendo uma desconstrução, né, de, de querer fazer alguma coisa diferente e totalmente consciente. Então, enfim, eu acho que todo mundo aqui, eu acho que tá de parabéns, assim, cara, porque a gente tá tentando mudar algo que foi imposto, né, pela própria, sei lá, pela própria história, acho que foi imposto pra gente, mas... A gente tá aqui, todo mundo consciente, querendo fazer um negócio diferente. Não cabe mais, né? Sim, Não cabe mais isso. Bem bacana. Maravilha. Então, Adorei e aí. Fala, né? ah. E essa coisa de papai pig é bacana mesmo. Vamos brincar na, na lama. Muito bom. Obrigada, pessoal. Obrigada mesmo. Um prazer.